Ele foi levado às pressas no hospital, mas alguns dias depois, ele já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Sul. Interrompemos nossa programação para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Há mais ou menos 230 anos, chegava aqui, às margens do Rio Santa Maria, o espanhol Pedro Ansuategui E dava início, assim, à história da nossa cidade. E é daqui que nós vamos começar também a nossa campanha eleitoral. Dom Pedrito tem uma longa trajetória, mas certamente um grande caminho pela frente. Olho no horizonte, vejo o sol que não se esconde sem parar O caminho é seguir em frente construindo o futuro no rumo certo Vamos continuar Vamos em frente com Mário outra vez Já fez tanto por nós quer fazer muito mais Batalhou pela gente, novos caminhos ele fez É Mário, Augusto e Guiga, é Onze No Pedrito, sabe quem é capaz Dom Pedrito no rumo certo, avançando ainda mais Mário, Augusto e Guiga, é Onze O futuro é a gente que faz Dom Pedrito no rumo certo, eu confio em quem já trabalhou Mário Augusto e é onze, vamos em frente, o futuro já começou Tô perdido no rumo certo, avançando ainda mais Mário Augusto e é onze, o futuro é a gente que vai Dezembro, o Natal Play. Ação, aventura, amor, comédia, emoção...